Dá uma olhada aí, gente, que mexeu aqui cala em mim. Dá uma olhada aí, gente, o um cavalinho que dança de voto aí, o um cavalinho que é político aí, rapaz. Oh, não vem com você aí. opa, oh, oh, você oh, oh, oh, oh, não Lula não, não, caralho. É o Bolsonaro. O você gosta? O Bolsonaro? Hein? quem vai votar o Bolsonaro de quantos vai ser? Não, não Bolsonaro não. Quantos vai ser? Um, cadê? cadê? Quantos votos vai ter? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu vou... Eu vou perguntar, esses votos aí, esses votos de quem? Do funcionário. Você gosta do Lula? Não? Gosta ou não? Por quê? Não? Isso, mano. Deixa eu falar. Como é que você cumprimenta o funcionário? Hein? Como é que você cumprimenta ele? O Bolsonaro! funcionário, como é que você cumprimenta ele? Pera aí. E o Lula? Hein? <risos> <risos> <risos> hey. Dá uma olhada aí, gente. Tem base? Tem <risos> lógica. Bolsonaro! funcionário, mais uma vez. E Lula, gosta ou não? Porque senão, Bolsonaro, ele e Lula, ganhou <risos> <risos> a <Ai>. ah. Maior... <risos>